Foi lançado nesta terça-feira o Crédito Lilás, uma iniciativa da Rede Lilás em parceria com o Banrisul, Programa RS Mais Igual, Defensoria Pública do Estado e da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul. Todas aquelas mulheres, independentemente de elas serem correntistas, bancarizadas ou não, junto ao Banrisul, terão a oportunidade de acessar crédito para os seus negócios, para formalização, ampliação. Dos seus pequenos empreendimentos Ou até mesmo para iniciar e formalizar a sua atividade Com recursos que vão até 15 mil reais Uma linha de crédito que possa é, fazer com que as mulheres Também uh, rompam o ciclo da violência Também é uma perspectiva nesse sentido E conquistem a sua independência financeira e a sua autonomia Trata-se de uma linha de financiamento para mulheres Que têm como objetivo estimular o empreendedorismo feminino É abrir um salão para mim Salão de cabeleireiro, para quem quer abrir um negócio, né? Uma oportunidade para as pessoas para a vida, né? para frente. Juro, ele é bom baixo, né? daí então é por isso que eu, eu fiquei bem interessado. Eu queria investir no meu, meu sonho, que é vento, trabalhar com vento, né? Para ter acesso ao crédito, é preciso se cadastrar e procurar o Centro Estadual de Referência da Mulher, Vânia Araújo.